Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. E hoje eu vou passar para vocês uma super dica para você conseguir remover o fundo das suas imagens. Para você conseguir fazer a sua thumbnail ficar muito legal. Hoje você vai aprender passo a passo e é muito simples. Acompanhe até o final. Olá, tudo bem? Sou o Silvio Luiz, empreendedor digital. Um foco exclusivamente no marketing de afiliados acompanhe meu vídeo de hoje que vocês vão gostar e hoje vocês não podem perder hoje é uma dica sensacional uma ferramenta ótima para você fazer a transparência da sua imagem e eu vou falar para vocês um passo a passo muito simples muito rápido de fazer acompanha até o final e já aproveito para pedir para vocês para vocês curtirem o meu vídeo você se inscreverem no meu canal. Para assim você estar tá sempre recebendo informação dos meus vídeos novos. Vamos lá para o meu computador para mostrar para vocês passo a passo como fazer isso. Galera, e a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela é gratuita. A ferramenta é Remove Background. Aqui, aqui a gente clica nela para acessar. E aqui está, galera. É, esse, é essa ferramenta. É isso que vocês vão aprender hoje. Essa ferramenta é ótima. Eu sempre uso essa ferramenta para tirar o fundo das minhas imagens, para fazer minhas thumbnails. E vocês vão ver como é simples, fácil e rápido fazer isso. A gente... Nem precisa, ó, não precisa logar, não precisa fazer nada. Você vai simplesmente abrir o site, remove.bg. Remove simplesmente você vai entrar no site, já vai cair nessa página que vocês estão vendo. Você vai vir aqui em, em Upload images. Esperar abrir a janelinha. Aqui abrimos. Vamos escolher a imagem. Inclusive é a imagem que eu vou fazer da minha thumbnail para esse vídeo que vocês estão assistindo. Deixa eu pegar a imagem aqui. Foi a foto que eu durante as gravações dos meus vídeos eu fiz. Então é simples. Você pôs lá a imagem. Vocês podem ver, já removeu o background. Aqui eu venho em download. Salvei aqui. Outra maneira da gente fazer usando essa mesma ferramenta. É aqui em vez da gente clicar em upload image. É só simplesmente eu pegar uma imagem e arrastar até aqui. Vamos pegar outra imagem. Essa imagem aqui. Que também é, faz parte das minhas imagens. Para, para os thumbnails que eu faço. Está fazendo. Está removendo o fundo da imagem. Pronto galera. Feito. Resolvido o nosso problema. Você que estava procurando um monte de programas. Photoshop. Simplesmente você joga a imagem aqui. Está pronta a sua imagem. Com o fundo transparente. A gente faz o download novamente. E a hora que você abrir a imagem, vai estar tá lá a sua imagem. Aqui não vai dar para ver porque está tá no fundo branco. Mas essa imagem está transparente. Você pode colocar em cima de qualquer outra imagem. Então, galera, recapitulando. Vocês vão colocar aqui remove.bg. Abriu a busca do Google. É Esse, esse primeiro link aí, remove.bg. Você clica nele. Tem os dois jeitos. Ou você clica aqui para fazer o upload. Ou você arrasta a imagem. Vamos arrastar a imagem. Vamos pegar outra imagem. Que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é simples e como é na sequência correta que a gente faz aqui sem cortes. Não tem corte nenhum aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Minha também. E vamos ver. Ó, a anterior está aqui, fica no histórico. E vamos ver. Pronto. A imagem tirou todo aquele fundo que está aqui. Ficou só a minha imagem do rosto, só a minha imagem do corpo que você pode utilizar nos seus thumbnails, que você pode usar numa montagem de imagem. Então, simplesmente é isso. Simples, rápido e fácil. Se você ficou até agora e gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo. Você que ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho que você vai que você vai receber notificações de novos vídeos. Iguais a esse com ferramentas práticas rápidas para você usar no seu negócio online. Muito obrigado e até a próxima.